Hoje vou te contar algo que poderá mudar a sua vida, o que tenho para te contar é tão importante que talvez faça você refletir sobre a sua própria existência. Não vou falar sobre quem você é e não vou falar sobre quem você pode ser, porque se você está aqui, então você já é quem poderia ser. A caminhada da vida não é apenas sua, é de todos nós porque todos nós estamos debaixo de um mesmo teto que chamamos de Céu. Por isso, temos que aprender a conviver uns com os outros, compreendendo e tolerando as nossas diferenças, sendo pacientes, e ao invés de querermos que a nossa opinião seja verdadeira, devemos entender que não existe verdade. Existe apenas aquilo que você acha que é verdade. Por isso, veja este vídeo até o final e descubra o que tenho para lhe dizer. Nada é mais misterioso do que olhar para o filho enquanto ele olha para você. Os pais e os filhos conversam pelos olhos, pelas expressões da face e do corpo, sem que uma palavra precise ser falada. Há amor nisso, porque os pais estão ali, prontos para amar, e os filhos também estão ali, prontos para serem amados. Mas o que é o amor? Amor é doação. É fazer para os outros ou para o mundo sem esperar que os outros ou o mundo lhe deem nada em troca. É fazer porque se quer fazer, para ver a outra pessoa feliz e sentir a felicidade dela como se fosse a sua felicidade. Isso é o amor. O amor é tão gratuito quanto a chuva que cai das nuvens ou quanto ao sol em um dia de verão. Quando você doa o seu tempo, a sua palavra de carinho, o seu gesto de amizade, o conhecimento adquirido, as roupas que não lhe servem mais, o dinheiro que te sobra, um simples sorriso, você está amando e o amor é o único sentido da nossa existência. É para isso que viemos a este mundo, para doar tudo o que existe na nossa essência, que é completa. Se você se acostumou apenas a receber e não está feliz recebendo tudo, acostume-se a doar, que então você entenderá o amor, o verdadeiro amor, e será feliz. Seus pais, você é a extensão dos seus pais, é a continuidade deles, e por você eles doarão tudo o que puderem, a última gota de sangue, a última gota de suor, o último fôlego de vida. Se você está infeliz, procure seus pais. Conte a eles tudo o que acontece com você, tudo o que fizeram com você e mesmo que eles não consigam te ajudar naquele momento, eles pensarão em um jeito e farão de tudo para poder te ajudar. Por isso, conte tudo e espere pacientemente que a solução virá. Doe a seus pais a sua dor e eles lhe doarão o amor. Para deixá-los felizes você não precisa fazer nada, basta apenas que você esteja feliz. E não adianta mentir, porque como disse antes, pais e filhos se comunicam pelo olhar, pelas expressões. Amigos. É muito bom ter amigos, só que os únicos e verdadeiros amigos que você tem são seus pais. Por isso, fale com eles. Os amigos da escola, da faculdade, do trabalho. É bom tê-los. Viajar com eles, namorar com eles e rir muito ao lado deles. Mas cada um deles tem a própria vida e cedo ou tarde seguirão seus próprios caminhos. E quem ficará ao seu lado são seus pais. E você que é pai e mãe, atenha-se aos filhos porque você não sabe o que ele ouve na rua ou o que faz no quarto enquanto você assiste televisão ou prepara o jantar. Seu filho pode estar pedindo socorro, por isso olhe em seus olhos, leia suas expressões, chame-os para perto e mostre que vocês estão ali, prontos para doar o que vocês têm de melhor, livres de preconceitos, crenças limitantes, dogmas e pragmatismos. Lembrem-se de que eles, os filhos, são vocês, e não vocês que são eles. Não veja você em seu filho, veja seu filho em você. Não queira que ele se torne quem você é. Seja você quem seu filho é, e então teremos amor. Teremos pessoas que se doam umas às outras para que, sob o mesmo teto, todos sejam felizes. Escolham um dia da semana para passarem juntos. Desliguem os aparelhos eletrônicos. Desliguem-se do trabalho. Conversem, relembrem, perdoem, façam planos e os realizem juntos. Afinal, ninguém sabe quando iremos morrer da vida para viver na lembrança. Espero que este vídeo tenha sido útil para você e perdoe me se pareceu arrogante da minha parte. A verdadeira intenção deste vídeo foi a de ajudar a fazer um mundo melhor. E eu não sei se o que eu disse está certo ou errado. Só sei que neste momento é o que tenho para doar. Obrigado e até o próximo vídeo.